Rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês tudo sobre o novo personagem que apareceu E tá lindo demais, cara Acho que foi um dos mais bonitos que eu já vi aí nesse meu tempo de YouTube Bom, você vai saber tudo sobre isso daí também sobre o passe aqui no canal Bruno Clash E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estou aqui dentro da minha vila do... Clash of Clans, porque hoje vocês vão saber tudo aí sobre o novo personagem que foi modificado, ganhou uma skin linda demais E eu tô aqui pra mostrar pra vocês, bom, já estamos aqui na vila como eu falei E eu tô naquele momento que eu tô lotado de, de ouro, de elixir, de elixir negro, tá uma loucura Mas a ideia principal agora, de início pelo menos é mostrar pra vocês isso daqui rapaziada sim sim sim sim tivemos aí o lançamento de mais uma temporada de passe aqui no clash of clans Dá pra gente comprar aqui o bilhete dourado mano pra gente poder é, é conseguir as recompensas mas o principal aí é o guardião folião que vocês souberam o nome aí em primeira mão aqui no canal bruno clash durante a live da qualificatória do mundial Tá lindo demais, ele veio logo na primeira recompensa aqui E eu já até peguei aí pelo, pelas, pelas missões que eu completei Já até pegaria se eu tivesse já com o bilhete dourado Mas eu preciso comprar também Tem bastante coisas aqui, ó Pra gente poder é, ganhar também nesse, nesse caminho aí Do, do passe é, do Clash of Clans Tem muita coisa bacana mesmo Então com certeza vale a pena demais, cara E além, é claro, do... Do baú, do, do, ba do baú não, do banco da temporada Que também aumenta bastante, também todas as vantagens que a gente já tem Bom, vamos comprar aqui então o bilhete dourado agora Pra poder liberar tudo isso daí, eu quero já ver como fica o meu guardião folião Então, bora lá comprar agora É isso, já compramos, tá compra realizada aqui, já compramos o bilhete Dourado, vamos então aqui dar uma olhada como tá Porque já podemos resgatar aqui o nosso guardião Folião, mano, ele tá lindo demais Olha que bonitão Bom, vamos resgatar ele aqui agora Já pegando ali o guardião folião Folião, muito bacana, muito lindo mesmo A gente não tem nem como resgatar aqui, ó Porque tá... a capacidade tá lotada ali Então não tem nem como fazer muita coisa Bom, é o seguinte, rapaziada Deixa eu ver como é que ele tá aqui Eu tô com quatro gemas Tá com muito pouca gema e eu quero ver como ele vai ficar aqui ó Vamos ver aqui ó, é, nem dá pra mexer nele agora Então faz o seguinte, vamos comprar umas gemas E a gente testa na hora, na prática aí como ele tá Se ele tá bonito ou não Então bora comprar umas geminhas aí pra liberar ele E conseguir é, testar aí esse novo guardião folião Então bora lá, partiu agora Vamos comprar gemas aqui no Clash of Clans é isso, já compramos as gemas aqui Já entrou ali 500 gemas também Então já vamos ali dar aquela pequena liberada no nosso grande guardião Agora ainda é grande guardião Vamos liberar aqui 504 pra liberar agora Vai zerar tudo aqui, ó Tá zerado, tá zerado Já é um grande guardião 19, né? Então vamos ver agora, alterar o visual Olha isso, agora eu quero ver, meu amigo do céu Bora lá Olha como tá linda. Não, não é possível. Olha a diferença. Olha a diferença. Até a barba ele aparou, ó. A barba tá parada. A, a barba tá mais viva, parece também, tá mais bonitona, né? Muito legal. E eu vou pegar então o Guardião Foleão. A... a skin do Guardião Foleão. Olha como ele tá aqui já, hein? Olha que beleza, hein? Olha que beleza. Deixa eu clicar aqui fora. Bom, a gente quer. Eu quero testar também ele eh, jogando, né, também, então. Dá pra gente brincar um pouco também Eu tô com aqui a minha rainha Valkyria também, aqui ó Vocês viram que eu já tô com a minha rainha Valkyria Eu não, não peguei a anterior ah, Mas tá GG, não tem problema não Bom, vamos fazer o seguinte Nesse vídeo aqui vamos então Já atacar aqui Eu vou farmar né, de leve Aproveito e levo ele aí pra poder jogar aí Com vocês, então vamos lá Vamos tentar farmar numa vila com muito recurso Bom, achamos aqui uma vila que tem bastante recurso: 700 de elixir, 500 de ouro e 4000 ali de elixir negro. Mas nós não vamos ganhar nada disso, vocês sabem, né? Porque o meu, os meus é, armazéns estão todos lotados. Então é mais pra mostrar pra vocês também como eu tô farmando e como eu tô achando. Ó, eu jogo ali as linhas em V ali até uma certa quantidade, eu deixo metade aqui pelas essas linhas de baixo, e aí eu faço, faço ali em cima também. Com a parte de cima, faz a mesma coisa. E aí a gente consegue aí pegar bastante do que tem ali disponível pra gente. Se faltar alguma coisa também, eu já utilizo também a rainha e também o guardião. E é o seguinte, também tem além disso, ainda tem também ali o carrinho. O carrinho também que pode ajudar bastante, ó. A gente tá pegando bastante coisa ali, deixa eu ver até o que vai faltar. Porque aí, em tese, se eu fosse ganhar ouro aí, em tese, a gente entraria aí pra poder pegar o restante, bom deixa eu ver tamo, estamos aqui com o carreto vamos fazer o seguinte, vamos tentar ali pegar deixa eu ver o que poderia pegar eu, se, eu, se eu tivesse aqui com intenção mesmo de ir aí pra poder pegar mais estrelas, eu entraria por aqui também né, pra poder ir direto lá pro pro CV e aí a gente estaria aqui com a rainha e com o guardião folião. olha o guardião folião. como tá lindo, olha o que tá lindo esse guardião folião. cara tá bonito Demais, cara, olha que bonito que tá Maravilhoso, adorei, adorei E aí a gente ia limpando aí tranquilamente, né A caminho ali do do CV vai sair ali um, sai um golem e um gigante ali do meio também Daria pra tranquilamente ali a gente pegar aquela meiuca e garantir ali duas estrelas Eu até vou pegar aí porque provavelmente a gente deve ter alguma missão Que deve ter que pegar, coroa, pegar estrelas Então a gente já vai e já aproveita também, ó Vou colocar aqui meu meu poder da rainha. A gente vai tendo ali o a rainha ali escondida por enquanto, invisível. Agora a gente utiliza ali o poder do guardião para poder dar aquela ajudada ali na na nossa queridíssima rainha. E aí o farm foi feito, né? A gente conseguiu pegar o que queria lá, conseguiu pegar duas coroas, então a gente fecha aí o farm. Eu não vou conseguir pegar o ouro que eu queria, era 1650 de um, mais 470, mais 4 mil de elixir negro. Infelizmente tá tudo lotado, eu vou ter que gastar Bastante para poder conseguir começar a ganhar de novo. Ó, é o que eu falei. Já precisava fazer mais um ataque ali, ó. Recompensas estão chegando aí. Bom, mas é o seguinte, rapaziada. Eu quero saber. Pra... Ó, já até enviei ali pro clã. Presentinho, presentinho. É. Eu quero saber de vocês se vocês querem que eu faça um vídeo gastando 30 milhões em ouro. 30 milhões de elixir. E quase 300 mil de elixir negro. Eu vou gastar tudo na hora Eu vou gastar, gemar, gastar, gemar Gastar, gemar, vai ser um doideiro Eu quero só ver como vai ser isso daí Mas isso daí depende de vocês Se vocês quiserem que eu traga esse vídeo Comenta aí embaixo que eu vou trazer com certeza Beleza? Bom, é isso Um vídeo aí curto, trazendo pra vocês A novidade, o novo Novo passe do Clash of Clans, já tá aqui disponível Muitas recompensas muito legais Dá pra você melhorar aí a, a, O custo De... de de também de fazer ó, as vantagens ó, a, a Aceleração do construtor a Aceleração de pesquisa, a aceleração de treino Custo de doações com gema também Dá pra fazer bastante coisa Além é claro de pegar o guardião Folião que tá lindo demais Bom, é isso rapaziada Espero que tenham curtido esse vídeo, se você curtiu Deixe o seu like aqui, se inscreve no canal E é isso, volto em breve com mais vídeos De Clash of Clans Tamo junto galera, é nóis Um abraço, falou, fui